Oi, eu sou o Kashi e tô aqui com mais um vídeo incrível de Dark Souls 3. Se você ainda não me conhece, fica à vontade para conferir meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai acabar gostando e querendo aquele saborzinho de quero mais. Não esquece de deixar o um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal pra não perder mais nenhum dos próximos vídeos. E como tá claro, o objetivo do vídeo de hoje é único e exclusivo derrotar a piranha que me fez perder duas horas dançarina do Vale Boreal. E pra quem tá assistindo a série desde o início, sabe que eu tentei derrotar ela lá no episódio 2 com a ajuda do mestre, que é literalmente um cara de cato e tanga. É bizarro isso. E acabou que não deu certo. Então hoje eu tô aqui sozinho para derrotar ela e continuar com essa série. Então eu espero que vocês gostem. Deixa o like e bora pro vídeo. Oh my god. Bom, voltei aqui. Na voltei aqui. Eu nem tava aqui, vocês tem que nenhum do que aconteceu. Bom, eu fiquei umas 3 horas gravando, perdi muita coisa. Eu fui lá no Sullivan Derrotei um monte de cavaleiro, descobri que a quest eu tinha que voltar pra falar com a mina lá. Aí depois eu descobri que eu ia ter que vir aqui. Ou seja, eu não fiz o que a gente tem que fazer pra fazer o final ruim ainda. Então eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Eu acho que eu vim derrotar a, a desgramada logo de uma vez. Eu tô com muita raiva dela, porque eu já muitas vezes pra ela eu não estou suportando mais. Essas espadas aqui são especialmente feitas pra derrotar essa piranha da bailarina do Vale Boreal. Que pra quem não se lembra, no segundo episódio, eu acho, eu fiquei meia hora tentando matar ela. E eu estou aqui, agora duas horas tentando fazer isso e morrendo, porque eu sou um imbecil. E eu descobri que tem que ficar atrás dela. Tipo aqui assim. o dano? Nossa, velho. Eu acho que essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter colocado dano de... Vazio nessa espada. Vazio não, escuridão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela vai aumentando o número, velho. Bizarro. uma hora é cinco, a hora é sete, a é nove. Tá, aqui é um ataque só. É um ataque só, um ataque só. Calma lá. Por favor, alguém até bata essa piranha pra mim Pelo amor de Deus, não aguento mais Eu quero testar isso O quão forte é isso? Não é, não Mano Caramba, isso não dá muito dano véio. Apesar que esse bicho é fraco então. Ai, ai Eu nem falei dessa espada, né, no último vídeo Eu usei ela e nem falei onde é que eu consegui ela Mas ela é de um drop lá do cavaleiro Lá da área daquela parte venenosa Indo os Zobeswatcher Dentro daquela torre Deixa Eu te velho Tem um cavaleiro ali perto Que você pode ficar farmando nele Ele sempre vai spawnar, então Tu usa uma moedinha e vai lá nele Ah, perfeito Mano, ela tá batendo no tapa. Ela tirou metade da minha vida no tapa. Vocês têm ideia que ela tirou metade da minha vida no tapa? Ela não precisa de espada. Por que deram uma espada pra ela? Quem foi que inventou de dar uma espada pra uma bailarina? Quem? O designer que fez essa voz é brabo demais. É tipo, mano, olha esses lenços dela, velho. Oh, o design disso aqui é incrível. O movimento dela é incrível. Ela é incrível. De forma resumida. Ela é braba. Ah, posso ficar aqui? Começou o... o... Peão da casa própria. Uh! Morri. O, que é o peão da casa própria, ela. Ah, o peão da casa própria. Não consigo Não O peão da casa própria é muito difícil de derrotar, velho. Não dá. Quem deu uma espada pra uma bailarina, mano? O cara era maluco. Pô, velho, a pior parte é que você tem que lutar com ela olhando pra bunda dela. A pior parte é essa. Olha aquilo ali. Beleza, você tem que ficar atrás dela pra você se proteger. Olha a visão que você tem. Essa é a visão que você tem que ter. <risos> pra derrotar ela, velho. Vê se pode isso. Eu quase fui pego. <risos> Ui. Ela ah, não gosta não, velho. Olha isso, velho. É, é o mínimo. É o mínimo também, né? Não vou reclamar. É o mínimo. Tá, vai começar o peão da casa própria. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E já é. Aí a gente bate e espera. Um, dois, três, quatro. E assassinou! Quase que eu morri, quase que eu morri. Um, dois, três. Eu tenho que bater entre os ataques. Tipo assim. Um, dois, três. Bate Aí ela vai ficar doidona Cheiradona Tá lá, mas tem que ter a visão dos deuses aqui Ai, eu esqueci disso, eu esqueci disso Eu esqueci disso, não me bate não, não me bate não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Se você quer me matar de ansiedade Tá chovendo, mas eu chover aqui Significa que eu vou morrer Deixa eu ver o nome da real significa que eu vou morrer. Calma, calma. Bateu no chão. Por que não fez as piruetas, Calma. Calma, calma. Ele fiz merda. Tá. Tá. Eu errei o timing. Eu apanhei. Não apanhei. Ah, morri. Aqui ah, que negócio difícil. Vamos lá no modo clássico. Porém nem pelo menos tem um amiguinho aqui pra ajudar, né, velho? A gente desce aqui, pirim, Não tem ninguém para invocar aqui, porque o jogo é vagabundo. Ele quer me ver sofrer, ele quer me ver sofrer. Eu acho que muita gente aqui tomou por causa dessa piranha. Olha isso, que legal! Eu tô pesado. Eu tô pesado. Eu tô pesado. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá, calma, lá, calma, calma. Calma. Meu. Eu não vi. Ai. Que susto. Jump scare. Dark souls. É. Eu morri. Eu estou morto. Eu não acredito que eu não peça a espada. viado, oh Maga. Eu vou assim. No armor. Mas só pra... Só pra levar um pau, Leandro. Né? Otária! Vou ir assim de novo. Tecnicamente, eu não sei se eu vou com essa roupa já, mas... Eu sei que meio que funciona. Eu já cheguei a 20% da vida dela. O problema é esse, eu cheguei a 20% da vida dela sem nenhum estos. Traduzi, facilmente traduziu pra. Dane-se! Deixa eu ver, isso aqui buida com C, destreza. Eu acho que não é uma buida ruim, não. Eu já não tô nem ligando mais pra as esquerda que dano. Dane-se, eu só quero bater nela. Só isso que eu quero. Te bater sem, sem apanhar. Por que, que tem essa animação, velho? Quem foi que inventou que ia ter uma animação pra quando não tivesse item dentro do bolso? Não faz isso. É, fez e deu certo. Fez e deu certo, né, velho? Que bicho desgramado. É que eu tô igual um palerno também. Eu tô esperando apanhar. A visão dos deuses. Começou o peão da casa própria. O peão da casa própria, não se briga. O peão da casa própria. Se eu ficar atrás dela, ela vai me bater. Se eu ficar na frente dela, ela vai me bater. Ela vai me bater. Essa é a que a certeza que eu tenho. E bateu? Tá, tá. Beleza, beleza. Cura. Vai bater. papá, Bate. Sem pressa. Sem pressa. Não dá pra não ter pressa, velho. Não dá pra não ter pressa. Não dá pra não ter pressa. Eu tenho pressa. Eu vou te matar. Aqui, agora. Só piranha. Yes! Matei! Uh! Matei! Matei! Eu matei! Ai, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Que tal. Que Colocar a batirata. Medicine. 60, mano, 60 mil almas. Eu, ia, eu podia ter ganhado 60 mil almas no início do jogo. Meu Deus do céu. Que jogo difícil. Eu adoro esse jogo, velho Eu amo, odeio esse jogo, na moral. Ai. Acho que isso doeu. Na real, por que... Não, pera aí, por que, que tem uma estátua sangrando em primeiro lugar? É engraçado que das outras vezes, nenhuma vez eu falei nada nas cutscenes, mas por que, que tem uma estátua sangrando especificamente? Pegaram o cavaleiro e estatuaram ele? Estatuaram, será que existe isso? Não, né? Na real, é. como é que é o nome? Aquilo lá que você faz desanimar? Bom, não sei, eu não lembro o nome, mas deixa o like, se inscreve, eu não aguento mais, compartilhe, <risos> e eu vou terminar o vídeo por aqui, peraí, deixa eu arrumar minha cara pelo menos, né? Bom, então, deixa o like, se inscreve, matamos a piranha que, né, a gente teve que brigar lá no segundo episódio, então é isso, e, falou.